E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo aqui no Fusa Horizon 5. E hoje a gente vai analisar os desafios que vão chegar pra gente aí no Update 11, a partir da semana que vem, na quinta-feira. E a gente já sabe que o tema desse evento sazonal que vai chegar pra gente é esse Rames Racing History, acho que é assim que pronuncia, mas o mais importante é que vai chegar um carro novo pra gente aqui, BMW M4 2021, quando a gente completa... 80 pontos, e essa Mercedes que o pessoal já tá falando que vai ser apelona quando a gente completar 160 pontos. Lembrando que para a gente completar essa pontuação, a gente vai ter que fazer o evento sazonal de verão, outono, inverno e talvez até chegar na primavera para a gente completar 160 pontos. Se você é novo no canal, eu sempre trago os desafios dos eventos sazonais, compartilha a configuração de tonagem para ficar mais fácil para você. E se você quiser também, na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horace um 5, com top carros, dicas de configuração de tunagem como baixar a configuração e muito mais, então fica ligado no canal e aproveita na descrição a lista de dicas, então a gente tem aqui o primeiro evento sazonal de verão que vai começar na quinta-feira a partir das 11:30 h 30 onde completando 20 pontos, a gente vai pegar aqui esse Porsche 550 e completando 40 pontos, essa Maserati aqui também, que eu acredito que vai ser bastante rara, né, para o pessoal ganhar grana no leilão, para quem não gosta de carros antigos, a gente tem aqui no canto um modo história um pequeno modo história aqui que é em homenagem a esse Rames aí, a gente vai ganhar ali é o Manx, edição Forza para fazer nesse evento, mas o mais importante aqui vai ser os pontos desse evento que vai ser 12 pontos a gente tem dois rivais mensais que já aparece aqui na primeira página a gente já vai poder testar a BMW e a gente vai fazer um rivais ali com aquele carro elétrico também, que eu, eu não sei se é da Ita ou design aquele carro na sequência a gente tem aqui os desafios do Forza Tom e o Forza Tom diário para você ganhar pontos do Forza Tom com esses pontos você pega carros na loja do Forza Tom que tem a capa dessa Ferrari 250 TR depois a gente tem uma corrida online ali para ganhar 10 pontos e além dos 10 pontos ela vai dar para gente uma Ferrari P4 que tá sendo considerada um novo carrapelão tá depois a gente vai fazer a configuração de tonagem dela lá nas nossas lives da Twitch se você não me segue na Twitch todos os dias a partir das 9 da noite o link tá aí na descrição. Na sequência, a gente tem Event Lab, a gente tem ali uma placa de perigo, uma área de velocidade para a gente ganhar dois pontos. O Event Lab vai dar três. A gente tem três corridas ali: a gente vai ganhar Chevrolet Impala, Ford Mustang 69, Ford Coupé 32, e cada uma ali vão dar cinco pontos. Na sequência, a gente tem uma caça ao tesouro, três pontos. A gente tem um evento de tirar fotos, dois pontos. A gente tem um desafio no modo online. Na sequência, a gente tem ali Dois eventos na expansão da Hot Wheels que é um radar de velocidade e uma corrida. Aqui a gente tem a loja do Forza Tom, que vai dar, essa Ferrari vai dar não, a gente vai comprar essa Ferrari. E a gente tem ali a Lamborghini Miura, que eu não fiz até hoje esse carro, que eu gosto muito. Deixa aí nos comentários o que, é que você achou do evento de verão. Próximo evento sazonal de outono, lembrando que é importante fazer esses eventos aqui, porque senão você não vai pegar BMW, tá? Então aqui a gente tem dois carros aqui. A gente tem esse Commodore, que é Carro novo e a gente tem um trueno novamente. Aí, um carro que a galera curte muito são dois carros interessantes. Aí, eu tô vendo aqui que o evento do Ramirez ele vai valer para todo, todas as estações e os dois rivais ele também vale para todas as estações, então eles vão sempre ficar ali completos. Na sequência, a gente tem que os desafios do Forza Tom atrás de mim, desafios diários para a gente ganhar pontos. Aí, para pegar essa Ferrari dos 288 GTO, estamos vendo ali o Horizon Arcade. depois a gente tem uma corrida online aqui com os carrinhos antigos para a gente pegar um Ford Fiesta 81. A gente tem jogos a Playground Games ali para ganhar 3 pontos e um Ford Escort 77. A gente tem uma placa de perigo, a gente tem uma área e um radar de velocidade. Na sequência a gente tem aqui três corridas para a gente ganhar um Ford RS 200, um Reliante e um Lotus Elan. Desafio de tirar foto e dois eventos ali da expansão da Hot Wheels para a gente ganhar pontos extras. Um radar de velocidade e uma corridinha. Essa aqui é a loja do Forza Tom, que vai vender pra gente com os Forza Points uma 250 Califórnia. Ah, e tem mais carros aqui também. Tem um Bugatti ali, tem aquele Skyline, que eu não sei se é raro, e tem um outro Porsche ali embaixo também. Deixa aí nos comentários se você gostou desse evento aqui também. Agora a gente está no evento sazonal de inverno. Até aqui, deixa aí o que você está achando. tá? A gente vai pegar esse Subaru aqui, que eu lembro dele no Forza Horizon 3, e esse Jaguar acredito que já tem no jogo Agora eu não sei se esse Jaguar aqui é um carro raro para leilão Não sei se o pessoal vai animar de fazer 40 pontos não, hein Aqueles dois eventos ali se repetem, né Na sequência a gente tem aqui os desafios do Tom. Desafio diário Loja do Forzaton, Dana McLaren F1 GT Que é um carro caríssimo Um carro bacana aí para você ganhar um dinheiro lá no leilão Carro super apelão Tanto na classe S1 e na classe S2 A gente tem corrida online ali para ganhar essa Ferrari 500 e 75 m, nós temos aqui event é, lab para a gente fazer. Temos aqui área de velocidade para ganhar um Honda S2000, um desbravador para ganhar Super Wilson. Tem três corridinhas ali para ganhar uma Ferrari, um Volvo e o um Nissan GTR 2002. Na sequência, a gente tem uma caça ao tesouro, um desafio de tirar foto, um evento de eliminador. Na expansão da Hot Wheels Pontos Extras, a gente tem uma área de velocidade e outra corridinha fora de estrada. A gente tem a lojinha do Forza Tom aqui que ela tá diferente da capa nós temos aqui alguns carros aqui se caso você não pegou algum carro raro, você tá tendo a chance agora Agora a gente está aqui no último evento sazonal do Update 11, que vai dar esse Xpeng P7 e essa BMW E92 M3 GTS. A gente tem ali aqueles três eventos que se repetem, depois a gente tem os desafios do Fosatom, desafios diário. A loja do Fosatom está mostrando ali para a gente um Bugatti Divo, mas provavelmente ele deve mudar com o passar do tempo. Corrida online ali, pelo que eu estou vendo, vai ser corrida de rally, vai dar um carro mega raro, aquele carro ali é muito raro. Honda Civic. Muita gente vai faturar muita grana com esse carro. Na sequência, a gente tem jogos da Playground Games. A gente tem ali um radar de velocidade. Para a gente ganhar uma Land Rover. Uma área de velocidade vai dar um Lotus. Exige. Uma área de drift vai dar para a gente superar o Wilspin. A gente tem ali, tô vendo, três corridinhas ali: corrida de rua, corrida de velocidade, corrida de cross. Na sequência, a gente tem o um desafio de tirar foto. A gente tem um evento ali. Eu acho que é o de colecionáveis. Que a gente vai ter que bater. Nos troféus, ali pelo menos eu acho que é isso. Eventos bônus para quem tem a expansão da Hot Wheels, aí ó, placa de perigo e uma corridinha de velocidade. A ah, pelo que eu tô vendo, cada evento sazonal vai ter duas lojinhas: né, a lojinha normal que vai dar aqui o Bugatti e esse Valhalla. Aí depois de um período, ela atualiza e traz mais novidades. Esse Porsche aqui, eu não sei se é o do evento sazonal passado. A gente tem Mercedes, temos Murcia... esses carrinhos aqui. Eu acho que não são tão raros. Eu acho que o que mas vale a pena pegar aquele cobra ali ó então a gente vai ter além da loja normal a gente vai ter outra loja então é bom pessoal aí arrecadar pontos tá? aí pelo que eu sei a única forma de arrecadar pontos é fazer o forza Tom diário o do evento sazonal e aqueles eventos que aparecem no mapa né que se eu não me engano é Horizon Arcade aquele lá ele te dá Forza Pontes. aqui a gente tem a imagem do update 12 né que, pelo que eu tô vendo, a gente vai ter novos body kits. Eu não sei se os carros vão poder ter body kits. Ou então vai chegar, por exemplo, um, os carros da Liberty Walker, né? Ou então da Rocket Bunny, sei lá. Vai aparecer esses carros aí. Novos carros e alguns eventos novos aí. Vamos esperar aí esse update. Deixa aí nos comentários o que você achou desse update aqui. Se você gostou dos carros que chegou. Deixa aí nos comentários. É muito importante o seu feedback, beleza? Espero que tenham gostado. Deixa o salve nos comentários